Tá na hora de levar a fotografia do seu produto a outro nível. Eu tô aqui com a barraca difusora de 90 centímetros da World View. Como vocês podem ver, ela tem 90 centímetros e ela é muito fácil de você estar tá guardando, porque ela tem aquele mesmo sistema de dobras que tem nos rebatedores. Ela acompanha dois tecidos para você colocar na frente, um tecido branco e um tecido preto, né? E o que, que acontece? Quando você colocar a sua iluminação aqui, ela vai bater no fundo, vai voltar para a parte aqui da frente e iluminar a parte da frente do seu objeto. Então ela vai funcionar como se fosse um rebatedor. Outra coisa legal é que se você estiver fotografando objetos muito reflexivos, você não vai ter é, o reflexo nem do fotógrafo, nem da câmera e nem do exterior da sua barraca. Agora eu vou mostrar para vocês como utilizar essa tenda difusora. Bom, iluminação. Eu coloquei um softbox na parte da frente, que é uma luz contínua, né? Mas vocês também podem estar optando pelo rádio flash, e coloquei também uma luz no topo, né, para ter uma luz que vem de cima para baixo. Essa portinha na frente, que a câmera tá é, dentro, vocês podem estar utilizando para que a luz que entra pela frente, vá até o fundo e rebata, então você vai ter um pouco mais de iluminação na frente do seu objeto. E agora na pós-produção, é só você recortar direitinho o seu objeto, que você vai ter uma imagem extremamente profissional. Com os seus 90 centímetros você pode colocar diversas coisas lá dentro, já dá pra até, até para um adulto entrar dentro dessa barraca, então você pode estar fotografando os mais diversos produtos, então é uma barraca que acaba sendo bem coringa na hora de você estar fotografando o, o teu objeto. E aí, curtiu esse produto? Então, então, corre no site da Worldview e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo e seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.